Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trago o tutorial da música Escudo, é, do Voz da Verdade, ok? Música razoavelmente simples, tá? Apesar de eu não saber cantar, tá? Tirei ela hoje aqui porque não faz parte do repertório que eu toco, mas é razoavelmente simples, vai ser suave a gente pegar. Antes de ir para o tutorial, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho, para receber as notificações do canal, OK? E também se quiser ser meu aluno aí e ter suporte comigo, entra no link aí na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá então. Introdução três acordes, tá? Ré maior. Tá? É, depois vai ser mi menor. Lá. E aí finaliza no ré de novo, tá? Na verdade, boa parte da música vai acontecer Nesses três acordes, tá? Ré, Mi menor, ok? Lá e volta pro Ré, tá? Bom, eu vou a introdução na verdade ela é bem simples, né? Então eu não vou nem ter o trabalho aqui de simplificar porque ela já vai ser simples, tá bom? Sobre o Ré, você vai fazer isso aqui, ó. Aí, Ré de novo cai no, no Mi menor aí de novo, cai no Lá, cai no Ré, aí faz. É isso aqui a introdução, tá? Sem muito rodeio, sem muita coisa, ok? É lógico que usa aí é, um, um timbre de strings aí para fazer, mas eu tô passando aqui no piano aqui, porque se você se virar aqui no piano você se vira em qualquer lugar, ok? Vou fazer uma vez devagar então, tá? Sobre o ré. Aí toca aqui de novo. Cai no mi menor, ok? Toca aqui de novo Cai no Lá Ok Vai cair no Ré ó. E aí vai ter aquela frasezinha para finalizar Ok, ó Vou fazer mais uma vez aqui devagar E a gente parte para a música Vamos lá Então Ré Só isso aqui é a introdução, tá? Suave. Como eu já disse no início, não sei cantar essa música. Com essa melodia assim por cima, porque eu já ouvi muitas vezes. É, mas eu vou fazer um nananá aqui, porque é tudo muito simples. E aí a gente vai chegar depois nas partes um pouquinho mais complicadas, tá? Como eu disse, essa primeira parte vai ser todinha em cima de três acordes, tá? Por toda a minha vida. Tá? Você pode usar esse dedilhado aqui que vai dar certo, ó. Ao Senhor te louvarei, tá vendo? Ó, vou passar. Ó. Então, ó, um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e, tá bom? Vou seguir nessa ideia aqui, hein? Então, por toda a minha vida. Ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Tá, então ó, Ré mi menor e lá, hein? E nunca me cansarei, tá? Bom, não vou fazer dedilhado, porque eu tenho certeza que alguém vai comentar reclamando alguma coisa aí, tá bom? Então vou só, já mostrei o dedilhado para vocês, né? Agora eu vou só segurar a corda, vamos lá. Beleza? Por toda a minha vida. 2, 3, 4. 1, 2. Ó Senhor, te louvarei. 2, 3, 4. 1 Pois meu fôlego é Tua vida. Lá maior, né? E nunca me cansarei. 2, 3, 4, 1. Segura o ré. Posso ouvir. A tua voz Dois, três, quatro É mais doce do que o mel Mi menor tá? Que me tira desta cova Dois, três, quatro E me leva até o céu Dois, três Tá vendo que é suave? Continua é, Já vivi cadê? já vi fogo e terremoto 1, 2, 3, 4 vento forte que passou então, mi menor de novo tá? sempre isso aí, ré, mi menor e lá já vivi tantos perigos 2, 3, 4 mas tua voz me acalmou ré de novo três, segura tu dá ordem As estrelas Estrelas, ré maior de novo. Tá? Só esses três acordes aí. E ao mar, os seus limites. Mi menor. Eu me sinto tão seguro lá. No teu colo. Ó, altíssimo. Bom, agora a gente vai pra parte aqui que acabou a moleza, ok? Então vamos lá. Não aferrolhos é Si menor, não a ferrolhos Tá bom? Fá sustenido menor, nem portas, sol, que se fechem lá diante da tua voz, cair ré, tá? É, essa parte vai ser sempre essa sequência, tá? Ó, si menor, Fá sustenido menor, sol, lá e ré. Por que, que eu tô falando de sequência, gente? É, por exemplo, eu, eu já postei. É, músicas aqui de quatro acordes sabe, é, ou cinco acordes, né? mas normalmente quatro acordes e teve gente que reclamou que eu não cantei, não passei a música inteira sendo que a música tem quatro acordes. Quando eu falo uma sequência significa que vai tocar e vai voltar, vai ficar sempre voltando, entendeu? No caso dessa música são duas sequências, tá? A primeira que é essa aqui ó, então ó, se eu ficar no Nanana aqui dando loop Vai dar certo, tarararararar. como errar uma música que é sequencial, tá? Passou essa sequência, a segunda sequência, vai é... vai sempre repetir, tá? Vamos pegar essa segunda então, não há ferrolhos si menor. Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Vamos falar os acordes, tá? Si menor Fá sustenido menor Sol Lá Ré Beleza? Repetindo a sequência, hein? Não há doenças Nem culpas que fiquem de pé, ah, eu não sei cantar isso aqui, não, de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Vai repetir mais uma vez, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele Beleza? A música é só isso aqui, tá? Todavia, porém, né? É, tem um solo aqui no meio, aqui, né? De string aí, né? Você vai poder fazer no piano, tá? Então acabou aqui, ó. Aí vai vir! Na primeira faz. A segunda já não tem, né? Tá? Vamos pegar, então. A base do solo é essa mesma sequência, tá? Beleza? Vai ser aqui, ó. Tá? E acabou aqui, ó. Escudo para os que nele. Caiu no ré, crê. Aí vem, ó. aqui. Na primeira, tá? Quem estudou escala vai se dar bem, vai fazer. Tá? Eu tô fazendo aqui para ficar curto. Quem for mais ninja no negócio, pode partir do lá. OK? Então, ó, se você é o cara ninja, né? Assistiu um girai na infância, você vai vir daqui, ó. Tá? Se você não é tão ninja girai assim, né? Mas assistiu outro ninja aí quando era criança, você vai vir daqui. Ok? E se você não é ninja. Você vai fazer duas vezes a segunda parte, ok? Vamos lá então. então ó, Escudo para os que nele creem. Aí vai vir, ó. Tá? Versão Ninja Jiraiya. Ok? O Ninja Jiraiya vai partir daqui. Novo, ó, pra gente pegar e fazer devagar. Ó. Vamos lá, ó, partindo do Lá. Beleza? A ah, O aqui, né? Beleza? Primeira parte, versão não tão ninja, né? Que é, inclusive, o mais parecido com o original. Não tão ninja, vai partir do Ré. Ó, não vou nem fazer a digitação. Ó. Tá, ó. É porque é muito rápido. Até pra vir daqui, ó. Entendeu? Então sai vir, ó. Aí cai no Ré. Aí repete sem a frase do meio agora. Daqui volta, né? É, a parte do não aferrolos, né? Então, assim, música basicamente tranquila, tá, gente? É, tem um recurso aí no YouTube aí que você consegue até diminuir a velocidade para ver, tá? Se caso ficar alguma coisa rápida. E também tem a cifra aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, assim, a ideia mesmo é ajudar, tá? É, não se esquece, tá? Se você quiser fazer aula comigo, tá? Falar assim, William, eu quero estudar com você. O link está na descrição do vídeo, ok? E aí você vai entrar lá no site, vai poder conversar até comigo, pegar informações, tá bom? E poder estudar comigo e ter o suporte. O que é o suporte? É você perguntar, tá certo o exercício? Não tá? Ou William, olha, eu tô com uma dúvida nessa aula aqui. Como é que é que eu faço? Como que eu não faço? É tudo isso, tá bom? Você vai ter esse acesso apenas, tá, para quem é aluno do curso, ok? Então é isso aí, pessoal. Até então, nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, hein? Tchau!